Bom dia, amado Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda! Vamos ao decreto de 21 dias com Arcanjo Miguel De proteção, cura e limpeza profunda Hoje é o nosso 11 encontro do ciclo Sente-se confortavelmente Acalme a sua mente E vá relaxando todo o seu corpo Enquanto respira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 ao senhor metatron, ao senhor maitreya e a san germain, para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo que necessite ser perdoado